Existe um outro problema, né? É, o Brasil tem, tem algo chamado teto de gastos sim, sim. no Brasil. Sim. E em uma economia ela não funciona sem que o Estado seja o seu, seu investidor de primeira instância. Ou seja, é o Estado que puxa, que puxa a demanda privada, tá? Não é, o, não é o empreendedor privado que vai lá e vai... Isso aí, ou, em qualquer lugar do mundo... Não é o consumo isso? das famílias que puxa o... O consumo da família depende, depende, depende da criação de emprego, né? Na, é só... na, na abertura de crédito. Sim, mas então, as empresas não criam empregos? só que as empresas têm que de, de demanda, né? Nem empresa que cria emprego, que, que, que, que emprega demanda e, que, e demanda efetiva é o Estado que cria. Que, eu vou, eu vou te dar um exemplo aqui hoje. Tá. Um exemplo aqui, claro. O Brasil hoje tem 32 mil obras paradas. O Brasil. Sim, sim. Então, se você deixar para o mercado fazer isso que como é que como não está afim de fazer 32 o setor privado por exemplo e não está afim de pegar ela tocar esses, essas 32 mil horas paradas que não é lucrativo né não, não é lucrativo é. então quem vai fazer Isso é o estado assim ah, eu acho que tem só coisa que, o, que o estado só que fazendo. o estado tá no, não pode ele não pode fazer nada porque não tem o teto de gastos ou seja a política fiscal ou seja um instrumento criado é, criado para poder enfrentar crises cíclicas ou para poder por exemplo ou para ou para ou para, ou para transformar é, vamos dizer assim é construir riqueza futura né ou seja no Brasil foi criminaliza qualquer país do mundo usa isso absurdamente mas qualquer país do mundo se endivida absurdamente não, o teto de gasto só existe no Brasil eu não sei só existe, Brasil, só, só existe no Brasil mas, só existe no Brasil Brasil mas eles fizeram isso porque eles estavam com medo da dívida pública não explodir, é, agora, né? isso é papo furado pô isso eles fizeram isso para garantir para garantir que a, que a renda dos, do do para garantir a fatia do orçamento dos banqueiros não é que o teto de gasto não, não, não pega gasto gasto financeiro Teto de, gasto, teto de gasto é para, é para gasto em saúde, educação, é, ciência e tecnologia. Sim, é coisa, é investimento. É né? investimento. Sim. Só que gasto financeiro não entrou nisso. É, porque a gente tem que pagar a dívida, né? Porque... Não, não tem que pagar a dívida. Eu, eu não, acho... em teoria a gente tem, né? Não, não em, tem teori... em teoria, que, em teoria que tem que, que tem que, quem tem que falar o que tem que se fazer ou não é o Estado. E as pessoas se controlam, e quem controla o Estado. Né? Eu acho que, que pagar a dívida é importante, eu acho que pagar a dívida é importante. Porque se a gente não paga, a gente não consegue pegar dinheiro emprestado mais depois, né? Não, primeiro que a dívida, a dívida, a dívida, a dívida ela é feita, ela é, a nossa dívida pública, por exemplo, é com a própria moeda que o Estado cria. Ah, sim, sim. É... Então, então, então... então ela o... pega, ele pega dinheiro das pessoas, né? Da população. Não, a dívida pública brasileira... Dos banqueiros, brasileira. né? Na real. A dívida pública brasileira, ela, ela é, ela é... Ela é o brasil deve na sua própria moeda e não existe nenhum oh, caso na... não e não existe nenhum caso na história de um estado que quebrou com moeda própria emitindo moeda por conta de chega a dívida pública chegou a e o país quebra uhum. não existe uma uma uma, uma uma uma uma uma uma cabala que diz que olha com a dívida pública chega a x por vai quebrar o país não existe ah, o problema é que quanto mais, maior a dívida é, mais dinheiro a gente tem que gastar por, por mês pagando a dívida. E se a gente não tem esse dinheiro vindo de imposto, a gente, o governo tem que imprimir o dinheiro. E aí vai causar inflação. Né? A inflação é meio que tira a riqueza de todo mundo. E menos os mais ricos, né? Porque não. eles têm aplicações financeiras que rendem mais do que a inflação. Não, primeiro que, o primeiro que... Aí que está a questão. A questão do, da, da inflação, por exemplo, por causa do brasileiro. É, é claramente... A inflação hoje no Brasil ela é claramente é, produto da política de preço da Petrobras. Ajuda é. muito, com certeza. Não, ela é o principal fator. E a taxa de câmbio, que o Brasil tem uma, uma economia muito aberta, o Brasil precisa importar de 70% a 80% dos, dos seus componentes. Mas a gente não tem indústria, praticamente. É, exatamente. Sim. Dos seus componentes, então com a taxa de câmbio a é 5 cinco, cinco reais... Tudo fica caro. Tudo fica caro. Então é a inflação verdade. brasileira tem nada a, ver com, tem nada a ver com emissão monetária, como, como as pessoas dizem por aí. Que... Ah, nesse caso talvez não, mas, não, a mas... emissão monetária nos Estados Unidos tem a ver, por exemplo. Não, nos Estados Unidos não. Eles não estão com inflação pra caralho? Não, não tem nada a ver. Na, na, na, na, ao contrário. Os Estados, Unidos, os Estados Unidos é a maior prova do mundo de que, de que a emissão monetária ela não é uma lei objetiva que causa inflação. Ou seja, né, pode causar inflação emissão monetária? Pode. Quando você tem uma capacidade instalada de, de 100% da economia, você, você emitir você emite moeda, pode, vai criar inflação, porque a demanda aumenta em uma velocidade muito maior do que a oferta. Ok. É. Um país com uma... Um, a oferta um... de dinheiro aumenta mais do que a demanda. Agora, a oferta, a oferta... Não, a... a... A demanda das pessoas por, por, consumo, por consumo aumenta mais rápido do que a base de oferta na economia, ou seja, a base material da sociedade ela demora tempo para absorver o investimento, né? ou seja, é, uma fábrica de carro, por exemplo, vai demorar um ano para ficar pronto, só que os operários já podem comprar um carro de repente dali, em seis meses, só que a fábrica não está pronta. Ah, sim, já tem a demanda cara é, é, é, quando, ou quando seja, não tem produção suficiente Ou seja, exatamente isso, né? Então, o que eu digo para as então, pessoas. Importa, né? O que eu digo para as pessoas é o seguinte: a, a emissão monetária pode causar inflação? Pode causar inflação, mas ela não é uma lei objetivo, não é uma lei. Tipo, ela sempre vai causar inflação, sempre que você imprime dinheiro vai causar inflação. Isso é verdade. Estados Unidos tem imprimido dinheiro há 40 anos e a inflação está vindo agora, que não é nenhuma inflação causada pela emissão monetária. O que que causou, então? O bloqueio, o, o primeiro cho o choque, o choque do, do, uh, da guerra da Ucrânia, né? Ou seja, que, que mexeu com, com geral, né? Mas por que, que isso causou inflação pra eles? Importação de petróleo, pô. petróleo Mas eles não são autossuficientes em petróleo? Oi? Os Estados Unidos não é autosuficiente em petróleo? Tipo, ele consegue produzir... Não, eles, só, eles, eles, têm, eles, conseguem regular, eles têm estoques de petróleo deles deles. É, é que eu já tinha visto uma notícia que os Estados Unidos produzem de, é, tipo, a quantidade de petróleo por sim, ano, o suficiente sim. para eles usarem. Mas assim, o, cho eles o choque, o choque que a, por exemplo, boa parte do que os chineses, do que os americanos consomem ainda vem da China. De média e baixa... De média... É, eles industrializaram a China, é. né? Elas produzem basicamente tudo, né? iPhone é tudo foi na China, é. e agora é na Índia também. Ou seja, é... e, e eles são inteligentes pra cacete e colocaram o um bloqueio tecnológico à China. É, tipo, eles não poderiam roubar a tecnologia? É, é. é. é enfim... Isso não funcionou muito bem, né? <risos> Não, né? porque... É se te... for no mercado chinês, eles fazem um iPhone pirata pra você igualzinho. Não, o iPhone, a Inglaterra, normal. por exemplo, ela, ela virou a maior exportadora de, de, de porcelana do mundo no século XIX, roubando, roubando porcelana da China, por exemplo. É, uma matéria-prima? É. Entendi. Não, a porcelana, porcelana. É pronta, já, é, já é, roubava é. e vendia. É. Caralho que é possível. A Inglaterra, é, lógico, é, foi, foi, foi, é, aliás, nenhum país do mundo ficou, ficou, chegou, chegou, na, chegou na, no topo da, da inovação tecnológica e roubar tecnologia. Isso aí vai achar, falar que coisa de chinês é... É, é o terraplanismo, ou seja... Isso, isso, ah, isso, sim, isso. é muito inteligente você... Pô, alguém descobriu alguma coisa muito foda. Pô, essa informação é valiosa. Se eu puder ter ela para mim, e a informação é fácil de adquirir, né? Tipo, né, você não tem que pegar um tanque, chegar no banco e roubar a informação. É só você saber o que, que é. Eu você escreveu um texto, uma foto, Os né? caras meteram uma, uma, um, um cerco tecnológico à China, colocou sanções à China. O que acontece com a inflação americana? Vai aumentar. Vai, vai aumentar. Né? A guerra da, U da Rússia, com a da, do conflito na Ucrânia, por exemplo, ger ger gera um desbalanço nas cadeias globais de valor que vai bater onde? Vai bater nos Estados Unidos. Os né? produtos aumentam de preço, Ou seja, não tem a... nada a ver com a emissão monetária. É que eles imprimiram muito... É, tipo, eles investiram muito durante a pandemia. Todos os países do mundo investiram, né? Então, eu acho que nos Estados Unidos foram alguns trilhões de dólares... mas... mas tudo em bem. Em medidas de... Tipo, é possível que essa impressão de dinheiro ali tenha causado alguma problema... inflação, né? Não, porque também tem outro dado também. De cada 100 dólares que, que se imprime nos Estados Unidos, somente 24 vai para produção. Ou seja, para vai produzir mercadorias. Uhum. O restante vai para vai vai a cerâmina financeira. Para pagar dívida e o carro. Não, cerâmina financeira. Aquele cara que, pega, que chega, fica cheirando cocaína no, no, e, e fica escolhendo uma... Ações, ações fica especulando, é, na especulando na bolsa. Ações, especulando na bolsa. Ou seja, a economia, america, a, a, a economia americana ele é altamente financiarizada. É, isso é verdade. Assim como a brasileira também. se tornando cada vez mais. A economia brasileira é altamente financiarizada. Aqui, a, só que aqui, por conta de do título da dívida pública, né? quando nós estamos falando aqui. Sim, sim. Então, o problema do Brasil não é que nós estamos nos endividando. Você não, eu, não vejo, eu não vejo problema em dívida, eu particularmente. O problema é que nós estamos nos endividando errado. A gente está seja, endividando para pagar a mesada é, do Ricardo. Exatamente, exatamente isso. Esse, é. esse, esse, esse que é o dedo na ferida. Ah, sim, eu concordo plenamente com você. Esse que é o dedo da ferida, né? Esse que é o dedo da ferida. Sim, não. O Brasil é uma máquina de, de, de, de, de, de desigualdade social no ponto que... Todo o sistema é feito para privilegiar os ricos. Não, o Brasil, o Brasil teve... O número de bilionários e milionários só aumentaram no Brasil durante a pandemia. Uhum. Né? Ou seja, desde o do, do golpe de 2016, o número de bilionários no Brasil só aumentou no Brasil. Sim. sim. E, e, o, e o número de pessoas que, que, que abaixam... O Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou para o mapa da fome. Né? Ou seja, a, a, a Bolsa de Valores, por exemplo, no Brasil está bombando né, agora. Está né? toda bombando, a Petrobras vendendo... O verdadeiro butim da Petrobras, ou seja... Essa ah, coisa. claro, a Petrobras vai bombar mesmo. Eles estão praticando o internacional e o cu do brasileiro. Não, exatamente isso. Exatamente, exatamente <risos> isso. Ou seja, eu, como que, aí, aí, você, aí, você, aí voltamos ao, ao ponto da conversa inicial. Uhum. Como que eu posso naturalizar? Eu sabendo como funcionam as coisas no mundo, sabe... Como que eu posso naturalizar, naturalizar que as pessoas acham normal, normal isso tudo? Ou seja, a política de Preço Petrobras, o fato de teto de gasto no, no, no, no atingir de gasto financeiro, só gasto de investimento. Como que eu posso achar isso natural? Não, eu, eu já, já falei isso algumas vezes, eu acho que. Inclusive, eu acho que falei ontem, se pá, eu acho que a galera não, não entende da, do pessoal do, do, que é comunista, socialista e tal, que eles têm um. eles percebem um problema real. Vocês percebem um problema real. Que é, o sistema que a gente organiza A nossa sociedade hoje É completamente injusto É completamente injusto E muitos dos caras que são mais liberais e tal Às vezes eles caem no, no erro de falar Não, é, é completamente justo Ou não é completamente justo Isso aí é meritocracia, entendeu? Ou se fala que é completamente justo É porque a esquerda Transformou a máquina pública Nisso que é agora, entendeu? É o argumento deles Mas a gente não pode negar que é completamente injusto a forma que acontece hoje. Hoje o brasileiro paga imposto sobre consumo absurdo, alto pra caralho, mais alto que no mundo todo, e os ricos não pagam sobre lucros e dividendos. Tipo, é óbvio que isso é uma transferência de renda para os mais ricos. Você coloca o Estado, a máquina estatal, o peso dela nas costas dos pobres e cria todas as regras para que os ricos consigam lucrar cada vez mais. Então, vai causar muita desigualdade isso. Não, e eu voltando aqui aos, aos influências da, da internet de direita, né, sabe, que eles ajudam a naturalizar isso, uhum. né, olha, a esquerda, por exemplo, veja bem, eles falam que a esquerda ajudou a inchar a máquina pública, né, então nós, o inchar essa máquina pública levou ao aumento da dívida, esse aumento da dívida obriga o Brasil a praticar juros internacionais, alta alta taxa, alta taxa de juros, ou seja, eles, eles eles separam a economia de política, né? Eles fazem essa separação. Não percebem que o Brasil, em relação a outros países do mundo... Vamos pegar aqui os Estados Unidos, que eu sempre falo com o exemplo dos Estados Unidos. Uhum. O Brasil tem, tem, tem, tem, tem uma relação de funcionário público para cada 100 mil pessoas, muito abaixo dos Estados Unidos. É mesmo? Muito abaixo. Eu não vou, é que eu não, eu não tenho o hábito de ficar andando com... Porque de, debate com o Google, né? Como muita gente faz, não, né? Não, tudo bem. É que eu não Mas, sabia assim Não, não. Não, não. É, Quiser, Me pesquisa pôr. aí, Coca. É, é, mas faz sentido, os Estados Unidos é, tem muito, muito... Não, só exército, primeiro, só, só, só, não, só o complexo militar industrial americano já tem mais, já, ali já, gera, já tem mais emprego público no Brasil. Então, então, então, por exemplo, década de 90, é, eu, fiz uma, eu fiz um trabalho há uns 15 anos atrás, que eu não sou um cara tão novo assim, sobre, sobre gasto público em países selecionados. Né? Ou seja, então eu peguei Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, é, China, Índia, Brasil e tal... Os países que exportavam essas ideologias de que o Estado tem que ser mínimo, de que tem, tem, tem que desinchar o, o Estado, essa coisa toda, todos eles aumentaram seus gastos públicos nos anos 90. Todos eles. Enquanto que o Brasil vem diminuindo sistematicamente o gasto público desde a década de 90. Vem mesmo? Vem... diminuindo o gasto público? O gasto público com, com, com, com, com, com, com investimento. investimento sim. Ah, tá. Mas com Tira... dívida, não. Não, com dívida, não. Só aumentou. Porque, ah, para mim, a impressão é que a gente sempre cada não. vez gastando mais. Não. Assim. Não a dívida ela o Brasil o Brasil por exemplo a, a dívida a, a dívida pública ela começa a explodir na, com o plano real em 94 porque o Brasil ele passa a ter uma ele passa ele passa a adotar uma métrica de âncora cambial né ou seja então para você cada real é um dólar só que para você sustentar esse, esse um real um dólar você tem que ter muito você tem que tem que ter reservas internacionais muito altas uhum. Então, o que o Brasil fazia para atrair, é, atrair, é, é, atrair. atrair Reserva, para atrair investimento estrangeiro? Taxa de juros lá em cima, 45%, 50%, ou seja, o Brasil é. aumentou. Ou seja, isso é um absurdo. É, sim, sim. Então, ali, o que acontece na, na, na, na, na, na, na vida real? Na vida real, você tem uma caça de pessoas no Brasil que durante a década, a década de, até a década de 90, elas viviam, a part, elas viviam em cima do overnight, ou seja, aquela inflação a inflação a base material delas vivia na inflação, a inflação era o meio de vida delas, uhum. os, os, os grandes ricos e tal. Na deca, a partir do Plano Real, o que acontece é uma mudança de base material desses caras, que passaram deixaram de ganhar com a inflação para passar a ganhar o quê? Dívida pública. Dívida pública. Uhum. Ou seja, os caras o roubo ao orçamento, ou seja, é, o é, tomar por de assalto os cofres públicos, né? Assim, à luz do dia é, tipo, ele foi institucionalizado. Justamente essas pessoas, essas pessoas que falam contra o Estado. Fora aqueles, fora aqueles, por exemplo, né? Tipo o dono da Riachuelo, por exemplo, hum. que é o ídolo desses ANCAPES por aí, o dono da Riachuelo, é, velho da Ravan, ou seja, todos esses aí que são contra o, véio o Estado. Velho da é mais bolsonarista, né? Não, velho da Ravan, aquele Salim Matar, ou seja, pega esses caras, pega esses caras, faz uma pesquisa, pega esse pessoal, esses empresários que falam mal do Estado e que banca encontros, que vai chamar os economistas da internet aí, os, os, os influências para falar contra o Estado, o Estado. Vai pegar esses caras, por exemplo, e vai ver, vai ver quanto já pegaram os últimos 10 anos no BNDES. Uhum. E não pagam boa parte deles. O cara da Riachuelo, por exemplo, é o cara que faz, a, que faz, o, faz, o, faz uma, uma grande propaganda contra o Estado, deve para o BNDES. Ele pegou muita grana lá? É? Sim, mas quem não pega é grana no BNDES. Bom, é, até, até o Luciano até, Huck pegou para comprar um não, né? não, Até, por, até porque não existe, não existe capitalismo sem banco, capitalismo sem banco público. Isso, isso, isso, isso, isso é, uma, é, uma, é uma, uma regra de funcionamento. Algo que a gente discute muito no Conexão Xangai, eu, o André, o Alas no canal do André Roncalho, é exatamente essa, esse, tipo de, esse tipo de questão. Ou seja, não existe capitalismo sem um poderoso Estado forte por trás dele.